Aqui? Aqui? Oi, pessoal! Sejam bem-vindos a mais um Manual de Sobrevivência. Hoje, nesse projeto da UFSM, que leva a produção do pequeno agricultor direto para a comunidade de Santa Maria. E nesse episódio, tu vai conhecer alguns produtos diferentões vendidos aqui na Polifeira do Agricultor. Por ser um projeto da Universidade, a polifeira é beneficiada pelas ações de pesquisa e extensão. Um dos alimentos que tu encontra aqui é o arroz sem defensivos, produzido pelo grupo de pesquisa em arroz irrigado da UFSM e por agricultores da feira. O diferencial desses produtos é que eles não possuem químicos. Os famosos agrotóxicos, sabe? A produção deles é realizada a partir de insumos biológicos. Ele tem uma aceitação muito boa, o pessoal procura bastante, justamente por ser livre de defensivos. E é um arroz que é consumido praticamente no, no dia a dia, né? As pessoas e também em relação ao, ao valor dele, porque ele tem um custo bem, um valor né? de, de, para as pessoas comprarem bem acessível. Uh, comparado com os outros arroz que são orgânicos. Então, a procura do pessoal também é por isso, questão do valor, né? Além disso, são vários os tipos de arroz que tu pode escolher. Entre eles, o mix de grãos integrais, o rubi e o cateto polido. A gente sabe que os chips de batata são super comuns. É por isso que a proposta desses produtores é um pouco diferente. Aqui na Polifeira, tu pode encontrar chips de mandioca, como esse aqui, ou até de banana e batata doce. Quando tu tá passando por aqui e tá com aquela fome, pode ir nessa dica que ela é certeira: as comidas tradicionais da Venezuela que o Max e a Nayabel vendem na feira. Mas Max, me conta, como é que surgiu a ideia de vender esses produtos originais da Venezuela aqui na polifeira do agricultor? Bom, é, para começar a gente nós somos estudantes daqui da UFSCM, da pós-graduação. E começamos uh, fazendo um experimento com os amigos, dando para eles uh, provarem as comidas uh, na nossa casa. Né? E daí surgiu aquela, uh, aquela ideia de né, por que vocês não colocam isso para vender. Começamos vendendo uh, em casa, desde a, desde a nossa casa, por tele entregas. Depois fomos para o feirão colonial. E depois uh, surgiu uh, um edital da, da Polifeira, onde os estudantes poderiam entrar, e aí a gente entrou também por, por aí e tal. Eu acho que a é comida é diferente, né? É, é, é, São, tanto Santa Maria como o Brasil, eu acho que é, a nossa comida é pouco conhecida, então quem prova leva uma impressão diferente, porque a, a base do, do, do, do, dos, dois, dos nossos produtos é milho, então chama muito a atenção que a massa é farinha de milho, não leva trigo. E, e é um pouquinho diferente, tem é uma variedade diferente. Outra iniciativa legal que tu pode conhecer aqui na Polifeira é o projeto Sabor e Saúde da Mata Atlântica, que através de várias atividades promove a preservação de árvores frutíferas nativas. Professora Suzane, você pode contar um pouco mais pra gente sobre o projeto? Com certeza, o projeto já tem três anos né, de, de início, ele é um projeto é subsidiado pelo Geoparques Quarta Colônia, né, aspirante Unesco. Então, o nosso projeto ele teve um primeiro ano inicial é, pensando, elaborando receitas, né, da que nós chamamos de ecogastronomia que são é, inserindo as frutas nativas da na Mata Atlântica é, e usando a identidade territorial da quarta colônia. Então, associamos cucas, sucos, geleias a frutas como uvaia, pitanga, é, goiaba serrana, mamoeiro do mato, frutas que atualmente a sociedade desconhece. São frutas negligenciadas. E que a gente tem em mente que a partir do momento que elas sejam apreciadas pelo consumidor em produtos, pelo sabor e pelas suas propriedades bioativas, porque são frutas que têm uma riqueza enorme de bioativos como antioxidantes, anticarcinogênicos, né? que a literatura científica já estuda, já comprova. A gente acredita que a saúde e o sabor... Quando o consumidor é, conhece essa informação, experimenta, cria uma memória afetiva sobre esse sabor, passa a valorizar a floresta em pé da Mata Atlântica. Né? O, o agricultor, o ferante, a agroindústria, que a partir do momento percebe que tem um público consumidor, o que, que ele vai fazer? Ele vai preservar. Vai preservar esses fragmentos de mata nativa ou até ampliar por meio de pomares de frutíferas nativas. Tá bom, eu sei que o vídeo já deu bastante água na boca. Então vem para Polifeira conhecer esses e outros produtos. O projeto acontece nas terças de manhã, na Avenida Roraima, e nas quintas da tarde, aqui no Largo do Planetário. Esse episódio do Manual de Sobrevivência está chegando ao fim. E eu vou aproveitar que estou por aqui e fazer o meu lanchinho da tarde. Até mais, pessoal! bota oh, é. nudos <laughs>